A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Amém? Tudo bem com você? Acredito que hoje é seu dia de vitória, de bênção em sua vida, em nome de Jesus. Você já determinou sua vitória hoje? Então recebe agora em sua casa sua vitória. Vitória essa que você vem pedindo em oração para a libertação do seu esposo, da sua esposa, do filho, da filha. Vitória essa para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua vida sentimental, para a sua família. Vitória essa que você vem pedindo para a sua área financeira, para a sua empresa, para os seus negócios, para os seus amigos. Pessoas que estão neste momento nos hospitais, você vem orando pelas suas vidas, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha curar para que Deus venha tirar essas pessoas dessa situação. Então recebe meu irmão, meu irmão, em nome de Jesus, essa vitória. E eu creio que cada oração que você faz, cada oração que você faz no dia a dia, Deus vem te abençoando no nome de Jesus. Muitas vezes, meu querida, meu querido, nós oramos somente para nós mesmos, esquecemos os nossos filhos, esquecemos dos nossos parentes, dos nossos amigos. Mas Deus quer que nós oremos para todo mundo, meus amados. Deus quer que nós determinamos a vitória para todos. Deus quer que nós pedimos para que Ele venha libertar aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na prostituição, que estão no vício. Deus, meus amados, Ele quer que nós oremos para essa nação, pelos governantes. Sim, meus amados. Para os prefeitos, os vereadores, para os pastores, para os padres, para os espíritos. Deus quer que nós oremos para essas pessoas, para que Ele possa vir mudar o coração dessas pessoas. Se tiver coração corrompido, meus amados, Deus muda, Deus transforma. Basta nós colocar a nossa fé em ação. Porque o cristão sem fé, não adianta nem orar. Se o cristão não crê que Deus pode fazer um milagre acontecer, não adianta nem pedir, meu querido. Muitas vezes as pessoas olham por obrigação. Não adianta. Você tem que orar com fé para receber a vitória, em nome de Jesus. Amém?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 e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal, porque o teu é o reino, e o poder e é a glória para sempre. Amém? Amém, meus amados. Meus amados, sua vida tem alegria? Você acordou hoje alegre, feliz, louvando, adorando ao Senhor? Mesmo tendo um esse mundo cheio de problemas, sofrimento, estresse. Essa é uma pergunta muito difícil de fazer. Como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando ao seu redor? Mas a Bíblia oferece alegria forte, que supera as tristezas da vida. Sim, meus amados. Eu estou passando tantas lutas, tantas dificuldades. Mas nós temos que ter alegria em nosso coração. Porque a alegria do Senhor nos fortalece, meus amados. Porque a alegria do Senhor nos fortalece. Então nós, estamos amados, não podemos abaixar nossa cabeça e entristecer nosso coração. Principalmente, amados, entristecer pelos problemas pelas dificuldades, pelas lutas, porque nosso Deus é maior que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de luta. Às vezes, a irmão, a irmã aí com depressão, com, com, com enfermidade, e está dando crédito para essa enfermidade, quando nós temos o nosso médico e os médicos do nosso lado, que pode mudar tudo, pode transformar tudo, nos curar assim, no piscar de olho, rapidinho. Basta nós crer e acreditar no poder dele em nossa vida. Vamos abrir a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 8, no verso 10. Vamos meditar nessa palavra. Amém? E Neemias acrescentou, podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com quem não tem preparado. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Vou ler de novo. E nem me acrescentou, podem sair, e como, bebo do melhor que tiverem. Amém? E repartam com quem não tem nada preparado. E este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá fortalecerá amém amados os israelitas estavam tristes todo o povo tinha se reunido para ouvir as escrituras e o sacerdote tinha explicado tudo o que estava escrito na palavra de Deus agora eles estavam plenamente conscientes dos seus pecados e estavam tristes por tudo o que tinham feito o pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Mas Neemias, líder do povo, tinha uma outra perspectiva. Deus tinha trazido o seu povo de volta a Israel e agora estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. Tinha recebido uma segunda oportunidade. E você? Já recebeu essa segunda oportunidade na sua vida? Quantas vezes, meus amados, nós fazemos coisas erradas e depois, com o Espírito Santo, venha nos tocar, nos faz nos arrepender do pecado que nós cometemos. Prostamos nossa cara no pó e pedimos perdão a Deus. Reconhecemos o nosso pecado, e Deus nos dá uma segunda chance, para que nós podemos sair desse pecado e buscar o Senhor. Deus estava transformando a situação, construindo um povo dedicado a Ele, que conhecia a sua palavra. Esse não era um dia de tristeza pelo passado, mas alegria pelo futuro e o tempo para largar a tristeza. Os israelitas tinham muita razão para estar triste, mas chegou uma hora quando deveriam deixar a tristeza para trás. Em dia que ouvir a palavra de Deus foi um dia de benção, não de maldição, por isso podia se alegrar. A alegria da salvação, amados, supera a tristeza do pecado. Todos passamos por tempos de tristeza e dor, mano, todos. Mas em Jesus, esse tempo não dura para sempre, meus queridos. Chega uma hora quando nós temos que decidir voltar nossos olhos para Jesus. Quando fazemos isso, encontramos a alegria de Deus em nosso coração. E o que é mais poderoso, que toda circunstância da vida. Quando comparamos o problema de nossa vida com aquilo que Jesus fez por nós, descobrimos que a alegria da salvação é da vida eterna, supera toda a tristeza. Mesmo quando estamos tristes, podemos ter confiança que a alegria de Deus vai voltar para nós, o coração, e vai nos fortalecer, meus amados. Podemos ter confiança em Deus, amado. Temos que ter confiança em Deus. Em todos os momentos, na alegria, na tristeza, temos que confiar no Senhor. E ninguém poderá tirar essa alegria de nós, meus amados. Ninguém. O diabo pode se levantar de todas as formas, amado, para tentar tirar essa alegria de nós. Mas ele não vai conseguir, não consegue no nome de Jesus, amado. E a circunstância da vida possa ser difícil. Sem esperança e vista, mas Deus está no controle. Quando você achar que não tem nada, não tem jeito mais para a sua vida. Quando você achar que as dificuldades estão batendo na sua porta, já está faltando o um alimento dentro da sua casa. Quando você achar que, que, que tudo, tudo, tudo te abandonou, todos os seus amigos te abandonaram, mas Deus aí entra. Aí Deus entra no controle, meus amados, para te fortalecer. Para quem ama Jesus, há sempre esperança no futuro. Para quem ama Jesus, amado, há esperança para o futuro. E a verdadeira alegria está em Deus. Alegria partilhada. A alegria do Senhor não, não apenas nos fortalece, mas também nos une, meus amados. Essa é uma alegria que não pode ser guardada só para nós. Verdade, amor. A alegria do Senhor não pode ser guardada só para nós, amados. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos com Deus. Precisa ser partilhada. Assim como os reis foram instruídos a festejar e partilhar os que tinham, uns com os outros, nós também podemos espalhar a alegria de Deus entre as pessoas que conhecemos, amados. A alegria do Senhor nos desafia a amar o nosso próximo e levar o Evangelho a mais pessoas. Não devemos guardar o Evangelho só para nós, o conhecimento da palavra só para nós. Devemos sim passar para, os, para as outras pessoas. Para aqueles que não têm o entendimento, devemos levar a palavra do Senhor. Porque através da palavra, meus, am meus amados, nós falamos de Deus para essas pessoas e através da palavra onde que cura através da palavra onde que liberta, salva, restaura quantas pessoas aí estão precisando amado, ouvir uma palavra neste momento neste momento de luta, de dificuldade devemos, amados, compartilhar o evangelho para mais pessoas ah, mas pastor, eu não sei pregar não precisa pregar, meus amados. É ler uma palavra e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Deixa que o Espírito Santo trabalha. Como somos motivados por um coração alegre de Jesus, somos fortes e temos o poder para multiplicar a alegria em nossa comunidade. Porque Deus nos dá essa autoridade, meus amados. Porque, amados, Deus nos dá essa oportunidade. Amados, o verdadeiro cristão ele pode estar tá passando a luta que for, mas sempre há alegria no rosto dele. Sempre há um sorriso, amado, ali na, na face dele. É muito difícil, amado, o verdadeiro cristão estar tá chorando pelas dificuldades, porque ele acredita, ele crê que o Senhor é a solução. Se nós começar a pegar testemunhos, e várias pessoas que acreditam em Deus, que confiam no Senhor, nós ficamos alegre, maravilhados. A pessoa pode estar com a luta que for, está faltando um arroz dentro da sua casa. Mas se ele está com o coração em Jesus, meu amado, ele é forte. E amém? Olha para Jesus e encontra alegria forte que pode mudar o seu mundo. Amém? Vamos fazer uma oração. Coloca sua mão no coração neste momento. Eu creio, amado, que nessa palavra que foi lida aqui hoje, em Neemias, no verso 8 e 10, medita ela na sua casa, a alegria do Senhor é a nossa força, nossa fortaleza, o do Senhor é, é um fortalece cada dia. Amém? Vamos fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus tremendo e poderoso como foi lido aqui na tua palavra, Pai amado, em nome de Jesus, o Pai, em Neemias, 8 e 10. Nós cremos, Pai, que essa palavra foi para nós hoje, nesse dia de hoje. Não entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E eu creio, Pai, pela mesma dificuldade, as lutas, Pai, que vemos passando, pela questão desse vírus, o Pai, que espalhou por esse planeta, mas nós cremos na nossa vitória. Cremos, meu Deus, meu Pai, que somos guardados pelo sangue de Jesus, ó oh Pai. Como a palavra do Senhor fala, que toda enfermidade foi levada sobre si. Quer dizer, toda enfermidade foi levada sobre Jesus ali naquela cruz, ó oh Pai. E nós cremos nos médicos e nos médicos em nossa vida. Que aquele que estiver enfermo já é curado no nome de Jesus, ó oh Pai. Aquele que vem buscando o Senhor vitória hoje, já recebeu a vitória no nome de Jesus. Aquele jovem que estava nas drogas, aquela jovem que estava ali nas drogas, na prostituição. Eu creio, Pai, que o Senhor já deu ordem dos seus anjos, Pai, para ir de encontro, Pai, e resgatar essa vida, essa alma, Pai, porque essa irmã e esse irmão orou, porque essa mãe e esse Pai clamaram a Ti com todo o coração, meu Deus e meu Pai. Esse pai de família, essa mãe de família, pai, que está dentro da sua casa agora, papai, orando ao Senhor, pedindo, meu pai, uma porta de escapa, pedindo uma solução, pai, porque está faltando um arroz, está faltando um feijão, está faltando, meu Deus e meu pai, o, o leite para os filhos. E eu creio, pai, que o Senhor já tocou no coração daquele homem, daquela mulher que tem condições, meu pai, de abençoar teu filho hoje. Meu Deus e meu pai. Eu creio, Pai, que há, ah, papai, homens e mulheres neste momento prostados no chão, meu Pai, orando para o Senhor, meu Pai, para aquele irmão, aquela irmã que se encontra no leito do hospital, que está ali, meu Pai amado, com esse vírus, meu Deus, e meu Pai. E eu creio, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor já foi ali e já curou, papai. O já curou esse irmão, essa irmã, e já surpreenderam, meu Deus, e meu Pai, esses médicos. Porque o Senhor é Deus, meu Deus, e meu Pai. E eu também te peço, meu Deus e meu Pai, como milhares de irmãos e irmãs estão pedindo, meu Deus e meu Pai, para esses trabalhadores que estão na linha de frente, meu Deus e meu Pai, lutando ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, para cuidar desse enfermo que se encontra ali naquela maca, naquele leite, naquele UTI do hospital. Meu Deus e meu Pai, cobre eles com o teu sangue precioso, meu Deus e meu Pai. Que esse vírus, meu Deus, e meu Pai, que foi lançado pelo inimigo, já caiu por terra no teu nome, Jesus. Para cuidar desses homens, dessa mulher, meu Pai, desses auxiliares, desses médicos, que estão trabalhando, meu Deus, meu Pai, nessa linha de frente, Senhor. Que nada acontece com eles, que nada não venha ter mais notícia, meu Deus, meu Pai, que algum médico, alguma enfermeira, quem for morreu com essa enfermidade, meu Deus, meu Pai. Para que a tua palavra fala, meu Pai, coração do justo aos seus efeitos. E eu creio, meu Deus, meu Pai, também, que nós não sabemos orar como é devido, mas o Espírito Santo do Senhor intercede por mim, intercede por milhares dessas irmãos e irmãs que estão orando neste momento, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó oh, Pai, salva cada criatura, cada ser humano, meu Deus e meu Pai. Porque eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor a grande milagre na vida de cada irmão e irmã. Tira, papai, esse mal dessa terra, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nós vemos aí tanta profetização, tantas revelações falando que até mesmo foi o Senhor que permitiu que isso entrasse nesse planeta pelos outros. Mas meu Pai, seja feita a sua vontade. Liberta esse povo, liberta, Pai, esses falsos profetas. Sim, meu Deus, meu Pai, liberta, porque. Eu creio, meu Deus, meu Pai, que quando chegar o um momento certo, o Senhor revelará para o Teu povo, verdadeiramente. E eu Te peço, Senhor, meu Deus, no meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, Sara, essa nação. Sara, meu Deus, meu Pai, que estou enfermo através dessa enfermidade. Porque, meu Deus, e meu Pai, no nome de Jesus, tantas igrejas, Pai, foram fechadas as portas. Não por covardia dos pastores, dos pregadores, dos missionários. Mas por lei, papai, dos governantes, a tua palavra fala é que devemos obedecer os governantes, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Pai, a tua palavra fala é que devemos obedecer. Se eles decretaram a lei, nós devemos obedecer. Mas o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Deus e meu Pai. E eu te peço agora, Senhor, aqui, dentro do meu lar, para que eu só venha abençoar cada irmão e irmã neste momento. E que podemos ter Resposta, vitórias, no nome de Jesus. Amém? Amém? Assim, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu agradeço a vocês que ouviram essa palavra até o final desse vídeo. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo. É? Às vezes já até passou essa, essa pandemia em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas olhe para o seu irmão, para a sua irmã, para as pessoas que estão do seu lado, Amém? Distribui essa alegria que Deus te deu no seu coração, para as pessoas, conhecimento. Amém? Que não devemos guardar só para nós, não, não. Devemos distribuir essa alegria para todos. Amém? Então, meu Deus, amados irmãos, te agradeço a vocês. Em nome de Jesus, que vocês tenham um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você estiver precisando de oração, deixe a sua oração aí nos comentários, pedido de oração nos comentários. Se quiser colocar a causa, pode colocar. Se não quiser, não tem problema. Que Deus conheça o seu coração. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para os seus amigos, vizinhos. Às vezes tem pessoas que estão necessitando. Amém? Aqui nós não estamos pregando placa de igreja. Nós estamos pregando aqui a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, assim... Que tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Fique com Deus e até mais, em nome de Jesus. Amém.